Pergunta frequente no nosso canal: qual a diferença entre a ABA naturalista e o ABA clássico? Primeiro é importante a gente entender o que é a ABA. A ABA é uma ciência da análise do comportamento aplicada. É uma ciência que baseia as terapias comportamentais com muita comprovação científica de eficácia para tratar questões comportamentais. Então, atrasos no desenvolvimento, quando a gente quer ampliar repertório de todos os comportamentos que nós uh, entendemos como importantes para uma criança que tem atrasos. Por exemplo, comportamento verbal, comportamento social, comportamento de interação, comportamentos adequados e diminuir comportamentos inadequados como uh, birra, esquiva, agressividade, tudo isso a gente tem na ciência aba base para intervenção. E muitas vezes a gente brinca com a criança baseado nessa ciência, mas às vezes a gente precisa fazer técnicas, intervenções mais estruturadas e às vezes a gente faz intervenções mais naturalistas. Qual é a grande diferença? As ciências naturalistas são baseadas em modelos de intervenção como o modelo Denver, por exemplo. Tem algumas sutis diferenças. No modelo Denver, a gente faz muitas atividades sensórios sociais, que são aquelas que a gente faz atividades de jogar a criança para cima, serra, serra, serra, dor, cosquinha, a gente usa atividades sensoriais para também ajudar a regular o nível de ativação dessa criança e também ativar essa criança para brincar mais com a gente, porque muitas vezes uma criança que tem autismo não tem interesse em atividades de jogos, de trocas, mas tem muito interesse quando ela precisa de um adulto para fazer atividades sensoriais nela, ativações sensório-motoras nela. Então, nessas estratégias a gente tem muitas atividades sensório-motoras, a gente trabalha com crianças menores até 5 anos de idade. Também a gente usa uma diferença na hora de brincar, que é na hierarquia de dicas. Por exemplo, quando a gente está ensinando para uma criança que ela precisa empilhar, né? Vamos supor aqui, é um exemplo hipotético: que ela precisa empilhar e colocar a peça em cima. Na estratégia naturalista, eu peço para ela, com a hierarquia de dicas, de menos para mais. Menos dicas para mais dicas. Por exemplo, eu peço para ela, Cissa, coloca? Se ela não colocar, eu peço de novo fazendo gesto, Cissa, coloca aqui. Não fez? Cissa, coloca. E eu dou ajuda física na terceira opção na estratégia mais estruturada que nós usamos muitas vezes quando a criança por exemplo precisa de imediaticidade do reforço porque depois que ela concluir a tarefa eu dou o reforçador quando eu preciso desse reforçador rápido para ela eu já posso direto fazer a hierarquia de dicas do mais para menos então Cissa coloca aqui se eu já sei que ela não vai fazer se ela não conhece essa tarefa se ela tem dificuldade eh, para fazer o que eu estou pedindo se ela precisa de mais estrutura, de mais apoio, eu já imediatamente dou ajuda física para ela. Coloca. E com o tempo, conforme ela for aprendendo, eu vou tirando a ajuda. Aí depois que ela que eu percebo que ela já faz uma iniciativa para colocar sozinha, nas próximas, nos próximos pedidos eu peço só com gesto e depois eu peço só falando sem apontar. Então essas são algumas diferenças né, das estratégias naturalistas, que eu começo de menos dicas para mais, para as estratégias mais estruturadas, que eu começo de mais para menos, e todas elas devem usar a motivação da criança, devem usar o ambiente natural, então a gente vai atrás da criança e quando ela engaja em uma atividade, por exemplo, se ela gosta de ficar batendo ou rodando esses objetos, eu bato e rodo também, mas se eu tenho no meu programa comportamental que ela precisa aprender a colocar em cima, eu peço para ela no meio da brincadeira e depois volto a fazer o que ela quer. Essa também é uma estratégia naturalista que usa a motivação da criança e, a, e o interesse da criança como reforçador intrínseco à atividade. Sim, são várias complexidades, mas nas estratégias naturalistas a gente também usa é, reforçador externo, na maioria das vezes a gente usa um reforçador externo numa estratégia mais estruturada, que essa também é uma grande diferença do, da, das estratégias clássicas. Por exemplo, se a criança gosta de celular e só o eletrônico é reforçador para ela, eu peço para ela fazer e dou um reforçador extrínseco, externo à atividade, porque só fazer... Uma brincadeira e ver as consequências da brincadeira do que nós estamos fazendo não é suficiente para ela associar algo prazeroso e positivo. Lembra de sempre também, mesmo que você precise usar comestíveis ou eletrônicos, associar uh, reforçadores sociais a essas Atividades. Claro que tem muitas coisas para a gente discutir ainda sobre esse tema e por isso eu tenho um curso só de aba e estratégias naturalistas para quem quer aprender mais sobre esse assunto e eu vou deixar o link desse curso aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou, dá um joinha e não se esquece de se inscrever no canal para receber novos vídeos. Beijos e até o próximo. Tchau, tchau.